E aí galera, aqui é o Mike O <risos> JP, quem que eu queria, mano? Tomou o O. Qual que é? Ah, eu sou muito bom, velho. Que porra foi essa, velho? Ih, corpo não é doido. O Febatista tomou o slow. Dois caras morreram pro próprio aqui, velho. Ele tinha acabado de entrar no servidor. Nem de nome. Ah, aliás, tem dois mortos por coisa aqui, a fruta. Por... Deve ter sido morante.